No vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra vocês fazerem a primeira venda de vocês Ou se vocês tiverem parado de fazer vendas, é, continuar fazendo suas vendas em 24 horas Isso mesmo, gente, em 24 horas Mas assista esse vídeo até o final pra vocês entenderem como vocês vão fazer isso Depois da vinheta a gente volta I never made it, but I know Vindos ao canal Portal para o Sucesso, o canal que vai fazer você ganhar dinheiro através da internet, usando apenas o seu celular ou seu computador. Eu me chamo Paula Florindo, eu sou empreendedora digital. É, trago vídeos para vocês todas as semanas sobre marketing de afiliados, como vocês venderem, como vocês aprenderem a trabalhar com a internet. É, para vocês continuarem recebendo os vídeos de vocês, eu peço que vocês deixem seu like, que vocês se inscrevam no canal para me ajudar o canal a crescer, para eu continuar trazendo o vídeo para vocês, né? Porque se o canal não crescer, não adianta eu estar tá aqui toda semana trazendo vídeo pra ninguém ver. Então, assim, um, é, uma mão lava a outra, a gente vai se ajudando. Vocês me ajudam a fazer o canal crescer e eu ajudo vocês com conteúdos. E toda semana eu trago conteúdo diferente. Se inscreva no canal, deixe seu like, não esqueça de, de ativar o sininho das notificações pra vocês receberem de primeira mão quando sair as publicações. E assim, no vídeo de hoje, gente, eu queria falar pra vocês como vocês... É, podem fazer a venda de vocês em 24 horas, eu já fiz isso, tá, eu já vi várias é, pessoas fazendo isso também, várias pessoas que trabalham com marketing digital fazem também, então eu vou dar uma dica para vocês aqui, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem fazer parcerias com é, blogueiras, com youtubers, como, Ana Paula? Como é que eu posso fazer isso? Vocês podem entrar em contato, porque sempre essas pessoas que trabalham com o YouTube, elas fazem parceria. A maioria delas fazem parceria. Alguns não fazem, mas a maioria faz parceria. Então você é, chama essa pessoa no direct, fala quem você é, o que você faz e, pe e pergunta se essa pessoa faz parceria. Aí, na hora que ela te perguntar, mas assim, antes de mais nada, você tem que escolher a pessoa que você vai chamar, ver qual é o segmento que ela tem, ou na internet, no caso, no YouTube, quer dizer, ou no Instagram. Se ela segue a linha da dieta, se ela segue a linha da maquiagem, se ela segue a linha da beleza em si, é, você procura um produto que se adeque às é, as, as pessoas que seguem ela, né? Então... Não é qualquer coisa, você vai fazer é, é uma, uma parceria com a influência que fala sobre dieta, você vai promover um produto de, de orquídea, por exemplo, que não tem nada a ver. Então, você tem que casar o produto com a blogueira, tá? É, você pode fazer essa parceria nos stories dela, você compra os stories, dois, três stories, dependendo da pessoa, e você pode fazer essa parceria no YouTube também. Porque no YouTube o, canal, o vídeo fica lá pra sempre, né? E no, no Instagram ele fica só 20, 48 horas. Com 48 horas o vídeo some. Então, assim, veja quem são as pessoas influentes, que você pode fazer parceria, chame no privado. Às vezes tem alguns lá que colocam um e-mail pra, pra, pra, pra fazer parceria. Converse com essas pessoas, chame pra saber quanto que elas cobram, faça uma negociação e... É, com certeza, vocês se for, uma, se for uma pessoa que seja uma influência mesmo, que as pessoas sigam, que comentem, que compartilhem, que não deixem de, de seguir é, todo, todo o, o, o history que ela poste, com certeza você vai ter o um resultado em 24 horas. Porque se ela postar hoje, se for uma pessoa influente mesmo, hoje mesmo você vai ter o um resultado. Então, assim, é uma forma de você vender rápido, é, esse vídeo dela vai ficar no em 48 horas. Então você tem dois dias para fazer venda. É, se for um produto tipo assim, você pagou 100, 200, 300 reais para essa pessoa. Você tem que colocar um produto que, fazendo 3, 4 vendas, já consiga é, é, recuperar o investimento que você fez. E você vendo que deu resultado, você continua. Você fala para ela que você vai fazer um teste. Mas se você tiver resultado, você vai querer mais. Então, assim, o primeiro passo é o quê? Vamos recapitular, entrar em contato, procurar, né? O primeiro passo é procurar nas redes sociais quem são aquelas pessoas que você acha que é, vão dar certo pra fazer isso. Tem muitos, muitos Instagram falando de dieta que são aquelas influências que não, não vendem produto. Elas só falam e, e, e mostram exercícios, mostram receitas, mas elas não vendem nada. Então, você pode procurar essas pessoas e tentar fazer uma parceria para vender um produto de emagrecimento, por exemplo, né? Aquela dieta de 21 dias, dieta de 60, de 30 dias, dieta sei lá do que. Então, assim, você chega no, no direct ou chega no e-mail dessa pessoa e pergunta. Fala que acompanha ela, né? Você bota a bola dela lá em cima. Você fala que acompanha, você fala que gosta do trabalho dela, que segue e que queria agregar... Valor ao trabalho dela, no caso, que seria com a venda do produto que ela já trabalha, né? Ela já trabalha com emagrecimento, então venda um produto para emagrecimento. Então, vai agregar valor ao que ela faz. Muitas delas não têm nem noção disso, não sabem nem que, que existe essa coisa de vender pela, pela Hotmart, pela Monetize. Então, você vai... É, é, vai ser uma novidade para ela. Então, você chama ela no direct ou chama pelo e-mail e... E, e convida ela a fazer uma parceria com você. E, e pro, propõe, né? Pra ela fazer uma parceria com você. Veja os valores. Agora, antes de mais nada, a primeira coisa que você tem que saber, dependendo do valor que ela te cobrar, se ela tem engajamento no Instagram dela. Então, você tem que ver o engajamento dela. Porque, às vezes, você pode entrar numa furada, tá? Você pode pagar... Eu conheço gente que entrou numa furada porque tinha... 10 mil pessoas seguindo ela, mas o engajamento dela era muito fraco, ela não tinha potencial para fazer esse tipo de parceria, então primeira coisa você precisa pedir antes de você fechar uma parceria com ela, o engajamento dela, primeira coisa que você precisa fazer, é ver as últimas postagens dela <coughs> e veja o engajamento dela, como é a recepção do seguidores dela, cada postagem que ela faz. Aí sim, vale a pena você fazer. Não é com qualquer pessoa que você vai fazer, viu? Pense bem. Você tem que escolher a dedo, porque você vai investir em alguma coisa. E essa, essa técnica, para você vender em 24 horas, você tem que fazer um investimento sim. Inicial sim, você tem que fazer esse investimento para poder você conseguir ter bons resultados. Então assim... É, eu deixo essa dica para vocês, é uma dica preciosa para quem ainda não conseguiu fazer vendas, quem está no zero a 0 e até mesmo quem começou a fazer e não conseguiu terminar, né? não conseguiu terminar não, não conseguiu continuar fazendo vendas, né, então assim, é uma técnica muito fácil, muito simples de se fazer, que nem todo mundo ensina, muitos influenciadores fazem isso, muitas pessoas que trabalham no marketing digital, fazem parceria com influenciadores, e não falam. Então, assim, é uma coisa básica, uma coisa bem simples que você pode estar tá fazendo e tá ganhando muito dinheiro com isso, tá? Então, assim, é, queria falar para vocês também do, do curso que eu fiz quando eu comecei no marketing digital, tá? Eu queria falar para vocês, assim, que tem muita gente que... Ah, você só está querendo vender curso, vocês mais uma vez falando do curso, mas não é. Eu vejo aqui muita gente que chega para mim e me pergunta como eu faço para fazer minha primeira venda. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E assim, eu falo pra vocês que no início eu fiquei muito perdida quando eu comecei... Porque eu achei que eu fosse aprender é, pesquisando no YouTube. Gente, no YouTube tem muita gente aí explicando muita coisa, ensinando muita coisa assim como eu tô ensinando. Mas é como se você pegasse um livro, rasgasse e jogasse pra cima. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o livro pra ler você vai ter que juntar peça por peça do quebra-cabeça você vai ter que montar o livro todinho de novo, é a mesma coisa, o YouTube você tem que sair encaixando vídeo por vídeo pra você ter uma sequência de como você vai trabalhar, eu confesso pra vocês que quando eu comecei, eu era tapada, tapada, tapada, eu não sabia de nada, eu já falei isso em outros vídeos, então assim, ontem eu tava até conversando com um conhecido meu, eu disse se eu parasse hoje no marketing digital, eu parava satisfeita, porque eu já, eu já aprendi tanta coisa Tanta coisa que eu não sabia Que pra mim já, já, fez muito, já fez muito valor No caso de eu ter entrado no marketing digital Então assim, eu aconselho vocês é, A adquirir um curso Não é obrigado ser o curso que eu fiz Vocês podem adquirir qualquer curso Mas assim, o que eu aconselho é esse curso Pra quem tá iniciando Porque assim como eu a pessoa que pode estar tá iniciando não sabe de nada, não sabe fazer um ó a quenga, como eu não sabia. E eu aprendi nesse curso. Inclusive, hoje, ele foi, ele foi atualizado, porque na época que eu comprei, não existia essa, essa febre de YouTube. E ele não tinha nada sobre o YouTube. E hoje, ele já tem módulos sobre YouTube. Então, já está mais completo. E para quem está iniciando, ele é muito bom. Então, aconselho vocês, é o, é o método expert digital, ele tá aqui embaixo, ele é super barato e vale a pena você começar por ele. E assim, eu queria também pedir pra vocês me seguirem no Instagram, que lá eu passo muitas dicas todos os dias sobre marketing digital, pra vocês entenderem melhor, tá bom? E, mais uma vez, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, né, porque a gente vai se ajudando, vai... Eu vou conseguindo trazer conteúdos para vocês, vocês vão me ajudando com a frequência de, de, de conseguir aumentar o, os parceiros no canal. Deixe seu um comentário se vocês quiserem pedir qualquer coisa que eu traga qualquer assunto pode me pedir meu WhatsApp tá aqui embaixo pode me chamar não tem a cerimônia eu ajudo tá e assim estamos aqui toda semana com dois vídeos semanais para ajudar vocês então estou aqui para ajudar de qualquer maneira se vocês precisarem de alguma coisa me chama aqui no WhatsApp. E não esqueça, no card final, na tela final, eu vou deixar alguns vídeos que vocês podem estar tá assistindo para complementar quem ainda não assistiu, né? Quem está vindo aqui pela primeira vez ou quem já veio no um vídeo passado e quem não viu os outros vídeos. Na tela final, eu sempre deixo alguns vídeos interessantes que eu faço sobre marketing digital para vocês assistirem. Então, valeu. Mais uma vez eu estar aqui. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.